A FIA se mexeu muito drasticamente depois do que aconteceu com o Michael Masi, que simplesmente foi um episódio que mudou os rumos do campeonato. Mudou os tito, o título do campeonato, enfim. Foi, foi grave, foi é, severo, foi na última corrida, na última volta. Mas você não acha que o absurdo inteiro que foi 2022, cheio de decisões equivocadas, trator na pista, é, inconsistência de, em diversas é, provas, não teria que ser suficiente também para revolucionar as coisas lá dentro? Nils Village, Dudu Freitas, não deu certo. O grupo de comissários que está sendo é, rotativo não está dando certo. Por que, que a FIA não se mexe? Ela está esperando a um Abu Dhabi 2021 2.0? Eu acho que eles não estão esperando porque seria premiar demais né? a FIA dar a oportunidade dela ter uma outra decisão para gerenciar. né? Não vai acontecer isso. É, mas, assim, eu, eu realmente não sei o que, que falta mais, porque tudo a gente já viu, a gente já viu é, punição que, enfim, é um tipo de punição que ela é baseada, né, o, o, o Victor até fala no vídeo dele, né, de ser manipulado e tal, não sei se foi exatamente esse sentido que ele, que ele quis dizer mas assim, de você ficar punindo por causa de que a equipe falou alguma coisa, que a equipe tá tendo que ir lá denunciar, porque você não consegue analisar, porque você não tem ângulo de todas as coisas, é, já teve trator na pista, já teve situações que colocaram pilotos em, em risco, já teve é, decisões controversas, safety car que a gente acha que foi mal colocado, safety car que demorou, eu não sei o que falta mais, tudo já aconteceu, tudo... A FIA já conseguiu fazer para conseguir estragar o próprio show. Então, tipo assim, não vai acontecer um Abu Dhabi 2.0, porque a, a FIA não vai ser premiada com a, com a possibilidade de interferir no campeonato de novo. Isso, por isso que isso não vai acontecer. Mas eu sei lá o que, que resta agora pra equipe, pra, pra, pra FIA. Eu acho que resta, sei lá, um, um motim, talvez, assim. Se você pega uns três caras, assim, tipo, sei lá, Hamilton, Verstappen e Alonso, eles decidem, ó, ah, a gente tá cansado de vocês, a gente vai vazar, a gente vai fazer aí a nossa sei lá, a nossa própria liga de automobilismo aqui, mesmo que seja mais... Sei lá, você compra três chassi aí e faz um campeonato. Enfim, acho que o, a solução pra FIA se mover acho que seria essa, tá ligado? Correr o mínimo de risco de perder as estrelas que ela tem hoje. Queria te ouvir sobre isso também, Eve. É, não, eu, eu concordo com, com o Gabo, eu acho que é, você... É... Isso só vai mudar a partir de uma de uma de uma crítica muito muito consistente e muito forte, né? E assim muito pública desses pilotos, sabe? Uma união não só dos pilotos, mas pra, das equipes também. Né? Então, assim, expondo todos os erros, expondo todas as coisas, né? É claro que, assim, a, a Mercedes, ela podia ter feito isso em, em 2021, né? Ela pod poderia ter levado isso num, num tribunal, em alguma coisa assim e tal, e ela deu um voto de confiança, no fundo, para para a FIA, para aquilo que eles prometeram para ela, que ia mudar, que isso, porque foi um escândalo, né, então assim, é... e quando eu disse que foi um escândalo, não foi um escândalo maior da Fórmula 1, mas foi um, um dos maiores, né, e um dos maiores dos últimos tempos também, né, últimos, de, de, de, de temporadas recentes, é, obviamente já, a, a Fórmula 1 já passou por, por momentos também, é, assim, de grande vergonha, né, de grande vexame. Mas, é, mas o que eu quero dizer é isso, assim, eu, eu concordo com o Gabo, eu acho que é, ou a FIA realmente, sabe, põe a cabeça no lugar ali e, e revê esses, to, todo esse sistema, ou vai ser assim sempre. E aí é que entra também o Liberty Media, sabe? Eu acho que o, o, o, os caras estão dando muita, muita... Assim, é, tá estão sendo muito condescendentes com esse tipo de coisa, porque isso estraga completamente o espetáculo né, você tem que mudar o resultado e ainda por uma questão de não entender o regulamento, por não fazer cumprir o regulamento, por é, ficar lá, sei lá, olhando a corrida e não prestar atenção nas coisas, assim, é, é muito sério, né, e, e assim, é muita grana envolvida nisso, é muita gente envolvida nisso, né, então assim, não dá para acontecer e só muda, eu acho que nesse momento assim, duas questões mudariam, ou o Liberty Media entra da mesma forma né, que eles fizeram quando se sentiram ameaçados lá pelo, pelo presidente da FIA, e aí deram uma enquadrada, ou os próprios pilotos e equipes também é, se unem nisso e começam a bater de frente, começam a questionar e tudo mais. Sobre essa regra especificamente aí de não tocar no carro, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, esse grupo né, de equipes com a FIA vão se reunir novamente, é, antes do GP da Austrália, para deixar isso mais claro. Né? Então, assim. Agora vamos ver, né porque a transparência não é realmente o forte da identidade. Pois é, é, é curioso, né a, o Liberty Media se mexeu de forma drástica quando tocou na parte do bolso, né? quando tocou Sim. na parte financeira, quando o Mohamed Ben-Soulayen colocou em risco o valor da Fórmula 1, o valor comercial, aí os caras se mexeram. Então, basicamente, tudo se resume ao lado financeiro. Então, quando a Fórmula 1 começar a reparar, que ela está perdendo interesse, que ela vai perder audiência, que ela vai perder bilheteria, aí talvez ela se mexa. Ou, é, ou o que o Gabo falou, quando as principais estrelas ou principais equipes começarem a bater o pé e falar ó é, desse jeito que está, a gente não fica. É... Eu estou recebendo uma, uma mensagem de Rodrigo Berton aqui. É... Rodrigo Berton, vem cá. Sim, vem cá, Rodrigo Berton. Eu, eu queria... Eu queria te ouvir rapidamente também sobre o tema, porque é, eu acho que, que vale um, um dois centavos sobre o assunto, o assunto FIA. É, por que, que a FIA não mexe nos seus comissários, no seu grupo de, de direção de prova? Eu aproveito para chamar o pessoal de casa também para comentar bastante no, no nosso vídeo, na, quando o vídeo subir também. Enfim, queria te ouvir também sobre o tema e seus próximos recados sobre o assunto, por favor. Eu, eu acho que a FIA se acha tão intocável, Gá, no sentido de, de ser a categoria principal, de gerir a categoria principal do esporte a motor, que ela se acha intocável no sentido de críticas. A gente está quanto tempo criticando a FIA pelos erros dela? A gente está pelo menos três anos, desde a GP da, de GP da Bélgica de 2021, daquele absurdo da classificação, que a gente está batendo forte neles, daí o dia seguinte, que não teve corrida, e a falta de gestão, e não cancelar a corrida de uma vez, e ficar ali esperando... Desde o GP da Bélgica 2021, que a gente tem batido com muita firmeza na FIA. E a FIA não muda. Vai mudando ali, mudou o pelo. pelo. pelos dois. Do, já nem lembro mais o nome deles. Me ajuda aí. Foi isso, é. o do o Dudu. E os dois patetas lá, eles não conseguiram, um, um tinha filosofia diferente do outro, não conseguiam manter e agora também não conseguem, simplesmente não conseguem, eles não conseguem tomar uma decisão, não tem uma câmera, a gente tem todos os acessos aqui, na hora da, do Stroll, a gente botou na F1 TV, na câmera do Stroll, bota lá, tá, dá para saber, eles sabem, quem já esteve na, na central de, dos comissários, eu já tive na de Interlagos, eles têm pelo menos 20 monitores, é impossível eles não terem imagem, é impossível. Hoje é impossível não ter imagem de onde o carro está na pista. Além do sensor, a gente tem a posição do, do carro na pista. Tem lá o gráfico de posição do carro na pista. Eles não sabem que ali tem uma tesoura, que ele enfia o carro ali? A FIA se acha intocável, porque ninguém chega lá e fala assim, ó, oh, agora vocês não podem mais gerir. Elas não têm não tem uma punição para FIA. Não tem um órgão que regula o órgão. Aí fica complicado. Tudo e bem. a gente quer saber o que... E a gente quer saber o que, que você acha desse assunto, você vai deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui, no, tanto na live quanto no corte, o que, que você acha sobre a FIA, a demora em tomar decisões, as decisões equivocadas, o que, que você acha que a FIA pode fazer para mudar. Deixa aqui nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações.